vai vai não vai tá gravando já tá. Ai, sou todo de vocês pega aqui tô emagrecendo irmão pega de ladinho vamos oh. guardar isso aqui como prova ó a barriga tá aí não ah, isso aqui é muitos anos de, de pra chegar aqui eu tô com dó de perder né não tô me esforçando tanto vamos lá qual que é o vídeo de hoje irmão Aquele vídeo esse que todo mundo vídeo... pede. Ó, o cara me enche o saco, mano. Todo mundo Nossa. quer saber como que faz. Como que faz esse troço aqui, ó. O que que é isso? Mas o Calma. Que, que é isso aqui, amor? Me diga. Tudo enferrujado, rate. Golzão vai virar rate agora, hein? <risos> então vamos lá, pessoal. Isso aqui é o quê? Nada mais é que o acabamento daqui, ó. Acabamentinho daqui da caixa de ar do gol, ó. Tá certo? Agora eu vou ensinar a vocês Como que eu cheguei até aqui, ó Tá bom? Como é que faz? Vamos lá Primeiramente nós temos que ter um molde, né? Vai no supermercado igual eu ó, Cata uma caixa de papelão Abre ela toda Tira as rebarbas Aqui dava até para deixar ela um pouquinho mais estreita aqui, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês Como que faz o molde Eu já tinha um molde então eu não precisei fazer, mas eu só vou explicar pra vocês como que faz o molde pra vocês poderem fazer na casa de vocês, tá bom? Aí vocês vão lá, ó, cata esse daqui, ó. Ah, se vocês assistiram o... E por que que o meu carro ali tá sem assim roda? Fala pro pessoal. Porque... Sem roda porque zoou o câmbio. <risos> não quebrou, só tava duro de engatar, então nós já arranca e faz uma manutenção preventiva. Depois antes de que quanto que tempo montado? Faz um bom tempo. É que o é ruim. Quase a sete Mas, Ana, vamos lá. Fica quieto, que ruim. Presta atenção. Vamos lá. Ao que interessa. Se o carro de vocês. Vocês já fizeram o um amortecedorzinho de capô aqui, ó. É bom tirar, tá? Porque o amortecedorzinho não abre todo o capô. Aí você abre o máximo do capô que você conseguir, tá certo? O que, que você vai fazer? Você vai catar o papelão. Ó. Você vai enfiar ele lá dentro, lá, ó. Ó. Uma sobrinha, tá? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui é o que? É fazer um recortezinho aqui ó, dessa da, da desse, do bracinho do capô aqui, tá? Para ele encaixar bem bonitinho, tá certo? Aqui existe várias maneiras de fazer esse bracinho. Tem gente que só deixa aqui o, o, o, o vãozinho, tal. Eu preferi fazer um buraquinho um pouco maior aqui, mas aí é gosto de cada um, tá bom? Preferi fazer um buraquinho aqui um pouco maior, tal, mas aí foi do meu gosto, tá certo? Ó, vocês enfiam aqui esse papelão Lá pra dentro, ó Uma sobrinha aqui, ó De uns Um, dois centímetros pra dentro Tá vendo aqui essa rebarba onde vai a borracha? O que vocês fazem aqui, ó Vocês só apertam, ó Vai dando espancada aqui, ó Ó Como não passa de mágica, ó <risos> Uau Você vai ter o molde, tá vendo? Olha lá, mostra a voltinha também Aqui, Até a ó a voltinha, ó então eu não fiz muito até a voltinha não, tá vendo, ah. ó Mas já faz o molde certinho do desenho aqui, ó Ó, quem vê acha que é complicadão, né Vou fazer um pedacinho da voltinha aqui só pra vocês verem É que agora não vai dar em cima do molde certinho, né Mas hum. só pra vocês entenderem, ó Ó, vocês vêm aqui, ó, bate, ó Aí o cara fala assim, puta, nunca vou conseguir fazer esse molde aí, ó Tá vendo a voltinha? É, certinho Simples, filho. Esse é o molde. Fazendo esse molde, você vai catar com a tesourinha aqui, ó. Vai o quê? Como que é o barulho, amor? A minha faz assim. Como a de faz? vocês eu não sei. Como é? A minha tesoura faz esse barulho. E é tesoura de macho, hein? Ah, meu Deus, tá a estranho. A de vocês aí eu já tesoura. não sei. Tá certo? Tá meio estranho, vai todo Vem com a tesourinha. Corta, você já vai ter o um molde. Lá pra dentro. Se vocês não falar como vai ficar... Lapa, fica lá em São Paulo, lá para dentro. Se vocês não falar como vai ficar, eu também não falo para ninguém, tá bom? Então, lá para dentro lá, que se dane, né? Não precisa ter o um acabamentinho. Não, brincadeira, pessoal. Lá para dentro, vocês... Aqui, por exemplo, ó, a minha, como é que ficou, ó. Mostra para Ó. Depois que eu fiz os furos, eu vim aqui, fiz uma linha mais bonitinha, mas daqui para dentro, ninguém vai ver, ó. Daqui pra dentro, dos furinhos para dentro, ninguém vai ver. Ok. Tá bom? Ok. Chegamos no molde. Chegamos no molde. Ai, super importante falar. Você cortou aqui? Aqui com... eu tô usando uma chapa de aço de 0,8, tá? Ela é, ela é um pouquinho mais. Baratinha, amor. Pô, eu não sei quanto é que tá, não, mas não é caro não. O da Juliana, por exemplo, é feito de alumínio. Só que eu fui ver a chapa de alumínio. Nossa. Chapa de alumínio tá muito cara. Aí eu falei, não, vou fazer de aço mesmo. E super funcionou, tá? Muito bom. E essa chapa aqui é bem baratinha. Quando eu comprei, eu comprei pra fazer um forro de porta. Por isso que ela tá tudo enferrujada, ó. Fazer um forro de porta pra um seguidor que pediu pra mim fazer. Mas Aí eu se poli bonito, poli não, né? Não, aqui parque. eu vou, vou, vou lixar e vou pintar. Vai ficar zera. Vai ficar bonitinho, tá? Então, chapa de aço carbono normal de 0,8. Na época eu comprei e paguei 140 reais. Só que uma chapa... Ela tem 3 por 1,5 um Nossa, vai fazer vários carros compra com seu amiguinho, com seu namorado O que você <risos> quiser aí, com seu contatinho E fazem tudo junto, tá bom? Dá pra fazer um monte disso aqui Dá pra fazer umas 4, 5, tá bom? É... Faz pra vender Faz o que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá, passamos o molde aqui Esses furinhos aqui, ó Eu fiz aleatoriamente, tá? Tá pegando furinho? Tá Esses furinhos aqui, ó Eu fiz ele aleatoriamente Certo? Agora que vem o segredo. Porque tem segredo. Porque ali, se você manter a chapa reta, não vai ficar bonitinho, ó. Se você pegar ela aqui assim, ó. Vê se dá pra pegar, mano. Ela tá um pouquinho abaloadinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Hum. Ela tem uma voltinha de nada aqui, ó. O que, que você faz, ó? Vai na mão, ó. Dobrando aqui, ó. Sabe? Na mão. Ou coloca numa bancada e vai apertaninho. O importante é ela ficar... Dá pra ver a voltinha ó, aí, ó. uma voltinha aqui, ó Abaluadinha E não é muito, tá? Isso aí você vai sentir Conforme você vou dobrando E vai colocando lá Agora aqui, o que que acontece, ó Você vai vir aqui, tá? Vai encaixar a chapa aqui, ó Eu já fiz todos os furos Já encaixei Ó O importante O que que é? O importante É você Faz um furo Aqui um na ponta e um na outra ponta, certo? Certo. Prendeu a parte da frente. Lá atrás, o que, que você vai fazer? Por isso que é importante o capô estar tá aberto, senão a máquina não vai entrar aqui. Aqui atrás você já pode fazer os furos, a quantidade de furo que você for querer colocar. Tá certo? Certo. O que, que você vai fazer? Eu coloquei... Cadê o parafusinho? Deixa eu achar... Aqui, ó. Eu coloquei com o parafuso soberbo mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Parafusinho soberbo? Uhum. O que, que você vai fazer? A parte da frente, você prende um no meio e um nas duas pontas. Atrás, você vai prender primeiro no meio. Primeiro no meio. Marca, fura. Ali, o soberbo é bom porque, como essa chapa é fininha, você não precisa fazer rosca nada. Você faz um furinho pequeno, você vai forçando na chave de fenda e ele vai fazendo a rosca sozinho, tá bom? Aqui... O que, que você vai fazer? Põe o primeiro do meio Do meio pra fora Você põe esse, depois você põe esse Depois você põe esse, esse Depois você põe aquele E assim vai por diante, tá bom? Um de cada lado, ou seja Depois dividido. Ó, tô falando que tem segredinho Tem segredinho Depois que você colocar todos aqui em cima Você vai soltar os dois da ponta por exemplo, esse daqui, eu tive que refazer o furo, certo? Aí aqui você vai fazer igual de trás. Primeiro prende o do meio, aí vai indo para as pontas, ó. Aí depois você vai esse, depois esse, esse, esse, porque senão aqui, ó. Por exemplo, se você prende aqui, depois você vem querer prender aqui ou aleatoriamente, ele vai fazer uma, uma ondulação aqui, sabe? Aqui ele vai ficar ondulado, assim, ó. Hum. Pra não ficar ondulado, primeiro você prende o do meio, depois você vem pras pontas. Tá certo? Eu vou colocar um, porque todo mundo deve estar tá achando que... Pô, mas você vai meter um soberbo, bicho. Vai ficar feio pra caçamba, né? Concordo que vai ficar feio, ó. Ó, vamos lá colocar um aqui só para mostrar outra coisa que vocês têm que fazer, ó. Tá vendo lá como é que ficou o parafuso? Ele sobrou lá embaixo. Olha lá né? que feio. Se você deixar assim, não vem me falar que foi o que ensinei, hein? Pelo amor de Deus, irmão. Nem te conheço. Pelo amor de Deus, se eu ver assim, vou falar: "Não, foi o que ensinei não". O que, que você vai fazer? Depois que você passar o parafuso, a rosca ali já tá feita, tá certo? Aí vem mais um segredinho. Nossa, tá cheio de segredinho. Não, é segredinho porque é uma chapa torta, ah. entendeu? O que, que você vai fazer? Depois que você tirar todas essas medidas, ou você vai pintar, ou você vai fazer o que você quiser ali, normalmente vai pintar, mas você pode deixar, se for um carro rato, deixa enferrujado, do jeito que você quiser. Depois que você colocar todos os parafusos, certo? Prendeu todos os parafusos. O que, que você vai fazer para ele não entortar? Tira um por vez. Tá certo? Aí, por exemplo, ó. Faz de conta que aqui tá todos os parafusos presos. Certo? Sim. Eu venho aqui, ó. Faço um risquinho com o canetão aqui, ó. Por debaixo. Para marcar aonde eu preciso cortar. Tá certo? Hum. Eu vou tirar o um parafuso, ó. O risquinho embaixo. Risquinho por baixo. Pra ele ficar bem rentezinho. Hum. Ó. Mas tira um. Tirei um, tá vendo o risquinho? Hum. Dá pra pegar, mano? Certinho. Ó. Certinho. Aí eu venho aqui. Corto ele com a lixadeira. De novo, de novo, de novo. Ou com a serrinha. A minha hum. serrinha faz esse barulho. Corto ele fora, pss, <risos> coloco de volta, tá certo? Sim, coloco de volta. Depois eu vou, tiro o outro pss, e assim vai sucessivamente. Tem um sentido tudo isso, né amor? Pra ele não entortar. Porque eu... se entortar perde o... Não, então, o... perde, perde o, buraco. o furo e vai sair tudo do esquadro, vai, vai ficar tudo ondulado. É. Então depois que você prendeu tudo certinho, você vem, corta um, tira, pá, pum e vai. Um de os de vez. trás é os de trás não precisa fazer tá porque como eles vão ficar escondido lá se vocês não falar para ninguém eu também não vou falar tá bom <risos> que não tá cortado os de trás do jeito que você colocar vai ficar que não vai tá aparecer. mas ele é furado em cima também né então, fura aqui fura lá embaixo do mesmo jeitinho que eu, que eu falei no começo. Quantos parafusinhos médios você acha que coloquei? Ó, aqui, vamos colocar aqui. Eu coloquei no olho aleatoriamente, tá? Mas aí vai de cada pra um. Pra não tá? ficar, né? É, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 19. Eu 19. Eu comprei, é, eu comprei 30. Então, 14 19. é... Pera aí. 19 é o total que eu total. uso. Total. Tá bom? Uma de... distância de mais ou menos... Aqui, cadê um treninho? Eu faço tudo no olho zóio mesmo, mas vamos lá, ó. Aqui, ó, 13 centímetros. 14, de um pro outro, já tá é, bom. Numa média de 14 centímetros de um pro outro. Tá. tá. Atrás eu coloquei menos, ó. Tem uma média de 18 centímetros um pro outro. Ah, legal. Do meio pras pontas, tá? Eu fiz legal. tudo no olho. Fechou? E o resultado de como fica? Resultado? Vou mostrar no meu. Não, o seu tá sem. Ah, tirou o meu? Eu tirei o seu para fazer o molde do meu. Puta <risos> tá que merda. Simples. E aí já vamos aproveitar e trocar os bracinhos do seu. Por isso que eu tirei é... o seu, fechou? Mas eu tenho um monte de falta para mostrar é... para a galera. O que, que acontece? Agora que eu vou arrancar ele fora, vou fazer uma frescurinha nele ali, que eu não vou falar agora, que no final do vídeo eu vou mostrar o resultado com os parafusinhos cortados. Com a borracha daqui colocadinha e Que contida. borracha que é essa daí? É a borracha original do carro A do seu carro ah. Eu fiz com essa borracha aqui ó Encaixou perfeitamente Sabe aí? por que, que eu fiz com essa borracha? Porque ela é uma borracha plástica E eu pintei ela da cor do carro Certo? Uau. Porque aqui a borracha original Que eu não sei onde está Deve estar tá por aqui Olha o profetão turbão, hein? Tem vídeo lá no canal mostrando como turbinar. Aqui, ó. Ó, essa é a borracha original que vai ali. Certo. Tá certo? O que que acontece? O carro da Juliana, eu coloquei aquela outra de da calha, por porque ser de pintou. plástico, que eu pintei. A borracha não tem como pintar porque ela vai descascar tudo, certo? é mole isso daí, né? É, isso daqui é borracha, ela não, não pega tinta, né? Entendeu? Então é isso. É isso. Então, beleza. Queremos ver o resultado. Vou desmontar ali agora. Vou lixar. Vou pintar. Daqui a pouco o e Yes. E a sambadinha, amor? Sambadinha no final. Pode dar um suspense, né? Pega eu aqui de longe, irmão Bonitinho. Meu Deus do céu. Ai, ah, cara de paisagem. A gente já trabalha de modelo. É. Ai, então é isso é aí, lindinhas. Foi. Voltamos Mas aqui assim, para mostrar desculpa. como é que ficou a bagaça, né? Aí, ó. Acho que ficou Como bom, hein, amor? Mostra, mostra com detalhes, amor. Pelo amor de Deus. Ah, Valoriza o trabalho. Olha isso. Fiz esses furinhos aí pra fazer um charme. Como que é o nome do aparelhinho, amor? Isso aí se chama... Já vamos mostrar aqui, né, amor? É. Isso aí ah. se chama Dimple G. Cadê os parafusinhos? Ah. Nossa, A borrachinha. Mostra bem por baixo pra, pra, pra, pra coisar que ele tá ali, né? tirar aqui, ó, a borracha, ó, mostra aqui os parafusinhos, amor, Com a borracha não tem nem como ver, ó, mostra aqui em cima, dá pra ver? Dá. Aí, ó, tá vendo aqui os parafusinhos, ó, aqui, ó, fui cortando um por um, do jeitinho que eu expliquei, depois na hora que você coloca a Olha borrachinha... O acabamento do Jim Paul G. aí, ó, depois que você coloca a borrachinha, já era. Mostra de longe, amor, pra valorizar o produto, aí, ó, será que ficou bonito? Oh. Lembrando que reservatório de reservatório de água, reservatório de óleo, tudo feito aqui em casa. E só no Instagram do Bidu, chamar ele que ele faz. Pressurização. Então, pressurização. Ah, na verdade foi quase tudo, né? Mas vamos lá. Ó, oh, mostra aqui molde, de Calma, deixa eu focar aqui, ó. A pessoa precisa Mas ver. eu sou mais bonito que esse motor velho aí, ó. Como é quer ver, eu? É eu o ver. que é ver motor com isso aqui. <risos> Oxi. Ó, essa daqui é a ferramenta que faz aqueles vincos ali, tá vendo? Ó, pra quem não Bolinhas. sabe, isso aqui se chama Dimple D, tá? Coloca você aí. faz um furo nessa, nessa espessura aqui, ó, que esse aqui acho que é 32 milímetros, né? Uhum. Esse aqui. E aí você vai e faz um sanduíche nele assim, ó, na peça. E aí você coloca o parafuso aqui, ó Agora apertando E aperta, aí ele faz aquele vínculo lá, tá vendo? Isso aqui foi meu amigo Binho que fez pra mim Mas eu procurei nego pra fazer isso, hein Ninguém queria fazer Ele aceitou o desafio É isso aí, eu fico assistindo aquele programa lá do, Dos americanos Dos americanos Obrigado, né? Aí, ó O que, que vocês acharam? Deixa aí no comentário pra mim Pra saber se ficou bom ou não Ou só eu que tô vendo coisa, né, amor? Às é. vezes nós ficamos tão emocionados que... Né? Às a a vezes que... para os outros está uma bosta, mas para nós tá, tá bonito para caramba. Eu gostei. Eu gostei para caramba. Dá até uma então safadinha, tá né? <risos> tá ligado, né? Então é isso, hein? Vamos ficando por aqui. Espero que possa ajudar aí. Tá bom? Ah, espera aí que eu vou lembrar outra coisa. Essa peça, para mim enviar, seria inviável pelo correio, porque eles não aceitam, Tá? Então, se alguém, de repente, queira comprar, ou tem que vir buscar aqui, ou a gente pode enviar, é, eu vou vender o um molde também, tá interior bom? Interior de São Paulo, né, mano? É. Ó, deixa eu te falar, bastante gente comentou no meu Instagram, pra fazer um corte no meio aqui, ó, e hum. fazer um acabamento com borracha e tal, pra poder enviar pelos correios. Eu já não concordo, porque eu acho que não ia ficar muito bonito. É. Um cortezão no meio ali, acho que ia matar a peça, tá bom? Mas tentem fazer, pô. Antes de comprar, tenta fazer, bicho. Se não conseguir, beleza. Mas não deixa de tentar. Porque eu tenho certeza que dá pra fazer. Olha, Fechou? Olha. Então Cadê? é isso. Vamos ficar... Não, já dei sambadinha hoje. Cadê a... Chega. A, não, a... Pode... não pode ir muito também. A pose. Tá bom, lindinhos? Fiquem todos com Deus. Um abraço, um beijo, um cheiro. Vai filme, acompanhando massa. os vídeos aí. Nós estamos sempre tentando passar o melhor para vocês aí. Fechou? É nóis! Posso voltar a trabalhar agora? Pode.